É, pô, doideira, doideira. Eu falei pra vocês, mano, é, alguns. Alguma semana atrás, mais ou menos. Eu disse que, tipo, eu tava pensando já em fazer alguma coisa. Que. Eu recebi diversas mensagens de vocês também no Instagram, do pessoal que me acompanha, outros school mesmo há muito tempo. Dando opiniões sobre o que tava rolando e tal. Sobre. Eu tava tá tá na minha zona de conforto ali, né, e tal. E eu, eu sempre, mano. Eu, eu nunca me contento em, em quando eu chego naquele nível que eu tô um pouco estagnado, tá ligado? Eu sempre. Acho que quem trabalha com isso em si, isso é muito importante, tá ligado? E quando, mano. Quando eu, eu consigo. Quando eu recebi essa oportunidade, assim, que confirmou que, ó, você vai estar tá aqui, é isso, isso, isso, isso. Nossa, eu já corri, pô, corri pra, tra, pra trabalhar numa, numa. Mano, pra introduzir meu personagem aqui de volta. Montei o teaser. O teaser foi um bagulho bem emocional, porque, mano, é, é a parada que eu sinto, tá ligado, mano? De tudo que eu passei aqui e aqui, mano, foi minha casa, tá ligado, velho? Eu acho que foi a casa de todo mundo do lá lado, do, lado do início, tá ligado? Então é. É um. É um bagulho muito. Um sentimento muito grande, tá ligado? Voltar. Isso que é da hora. Poder trocar de servidor pode mudar tudo, mas a agressão, à moda continua sempre. Cara, é sério isso, velho? E é aí... isso.